Salve, pessoa! O que são as mudanças climáticas, afinal? A expressão mudanças climáticas pretende relacionar as ações humanas às alterações não naturais no clima, quer dizer, mudanças que ocorrem devido a alguma ação humana ou conjunto dessas ações. São alterações no clima da Terra, causadas principalmente pelo aumento de gases do efeito estufa na atmosfera, resultantes das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e a pecuária intensiva. Disso resulta a elevação da temperatura média global e mudanças nas condições climáticas, como secas, tempestades e nível do mar mais elevado, como a gente tem visto ultimamente. As principais causas das mudanças climáticas são a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, CH4, e o óxido nitroso, o N2O, resultante das atividades humanas. Além disso, as mudanças climáticas afetam as condições para a agricultura, e isso implica na segurança alimentar e na disponibilidade de água também. Assim como a saúde humana e a economia global. Mudanças climáticas são alterações de longo prazo, na temperatura, na precipitação, nos ventos e outros elementos do clima do planeta. Elas são causadas, como se aponta, por atividades humanas, como emissões de gases do efeito estufa e também pelos fenômenos naturais, como os vulcões, por exemplo. E os eventos extremos, que eram previstos para o futuro não tão distante, mas que não eram para agora, já são recorrentes em toda parte, avisando que tudo já é real e presente. Ou a sociedade estabelece um novo modelo de civilização, ou já era, valeu.